Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao seu canal oficial da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal. E você deve ter reparado que nos últimos vídeos eu tenho procurado abordar questões relacionadas ao autocuidado. E depois de ter falado sobre a importância de cultivar o amor próprio para o nosso desenvolvimento pessoal no vídeo da semana passada, eu recebi uma enxurrada de solicitações de pessoas que nos acompanham pedindo para que eu falasse sobre culpa. E pediram também algumas pessoas aí ajuda para se livrarem desse comportamento que influencia diretamente a nossa autoestima. E por que será que nós nos sentimos tão culpados o tempo todo? Né? Então esse vídeo pode ser muito útil, tanto para ajudar aqueles que gostam de se culpar, né? aquelas pessoas que se sentem constantemente culpadas, quanto para aquelas pessoas que culpam, que gostam de apontar o dedo para todo mundo, julgar e culpar a tudo e a todos. Vamos começar então? Culpa é um mal terrível, né? A culpa é um mal que destrói autoestima e claro, que destrói também o amor próprio de qualquer pessoa. Na minha humilde opinião, a culpa pode muito bem ser considerada hoje como o mal do século. Comida, sexo, dinheiro, trabalho, família, amigos, saúde, política, né? Diante de toda essa cultura de comportamento coletivismo, é, coletivista, dos ativismos, dos modismos, dos boatos, né? Não há nada que escape desse sentimento que nós, do qual nós não possamos nos sentir culpados, né? como sermos culpados também por qualquer coisa. Né? Sem contar, e incluindo nisso o nosso próprio sentimento de culpa. E eu confesso que já houve um tempo que eu mesmo me sentia culpado por tudo. Né? O problema é que a culpa é uma bola de neve que só aumenta. Você começa se sentindo culpado por ter dito a coisa errada a alguém, um amigo, uma amiga, por exemplo. Então você começa a evitar essa pessoa por conta das coisas erradas que você acredita ter dito. E aí você se sente culpado por evitar aquela pessoa por causa das coisas erradas que você acredita ter dito. E a coisa só vai é, piorando. né? Então esqueceu de ligar para a mãe, culpado. Não teve tempo de organizar algo especial para o aniversário do seu marido e da sua esposa, culpado ou culpado. Culpada, né? Acha que não está podendo dar atenção suficiente para os seus filhos, para sua família, por conta do trabalho, etc, etc. culpado. né? Aí você fica descontente com o seu trabalho, você se sente culpado. Aí você começa a trabalhar, se esforça, ganha os seus trocados, leva uma vida confortável, vive bem, mas em um mundo onde existem aí tantos em dificuldade, né, onde existe tanta injustiça, onde tantas pessoas estão enfrentando tantas limitações e dificuldades, onde todos fazem questão de esfregar a infelicidade e o sofrimento alheio na sua cara o tempo todo, não é de se admirar, que você se sinta culpado mesmo sabendo que nada disso é culpa sua, né, muito menos que qualquer coisa deve ser um problema seu. Infelizmente, nós chegamos aí a um ponto de apelação eu diria mais que chegamos a um extremo da mediocridade, né, onde ironicamente nós somos levados a acreditar que nós estamos nos sentindo bem por nos sentirmos mal, né? É o cúmulo do absurdo, mas é a realidade, né? Hoje em dia para você ser tido como uma pessoa boa, né, para ser considerado uma pessoa socialmente responsável e aceitável, você precisa se sentir mal, você precisa sofrer, você precisa assumir a responsabilidade pelos problemas alheios, ser compadecido, né? Porque é através desse sofrimento que você se sentirá bem. Nós somos aí literalmente chantageados emocionalmente o tempo todo, né? Essa tentativa com uma lista de nivelar todos por baixo está destruindo a nossa felicidade, literalmente, né? Está destruindo a vida das pessoas. Hoje é quase impossível fazer qualquer coisa por melhor que você faça sem que alguém não tente te impor algum sentimento de culpa. Né? Tudo que as pessoas fazem na maior parte do tempo é te apontar o dedo, te culpar e tentar te lembrar como os, os culpados são egocêntricos, como são é, autoengrandecedores, politicamente conservadores e incorretos e moralmente atrofiados, né? com base nos valores deles. É claro, pobre de mim, né? aliás, pobre de nós, porque no fim todos nós acabamos de um jeito ou de outro sendo culpados por sermos culpados, né? Culpa filial, culpa paternal, culpa fraterna, culpa conjugal, culpa materna, culpa dos colegas, culpa do trabalho, a culpa é da classe média, a culpa é do individualismo, do gênero, da crença, da raça, do credo, né? A culpa é do liberalismo, culpa é do conservadorismo, culpa é da história, né? Eu sou culpado por tudo isso na visão de algumas pessoas. Aí. Mas mesmo quando nós erramos, errar faz parte da vida, né? é assim que nós aprendemos, nós evoluímos como seres humanos por tentativa e erro. Né? Então, a culpa na realidade é uma coisa que, nos, que nós adicionamos aí ao nosso sofrimento. Né? E a grande verdade é que é muito fácil encontrar alguma coisa, né? qualquer que seja, pela qual você se sinta culpado ou possa ser culpado por alguém. Né? E durante essa pandemia aí mesmo, algumas pessoas se sentem culpadas por estarem bem, né? outras se sentem culpadas porque não estão indo tão bem quanto achavam que deveriam, e algumas é, se sentem culpadas porque quase tudo, seja lá o que for, é culpa delas, né? na cabeça delas. E a culpa é uma emoção muito poderosa realmente. E quando nós não somos capazes de controlar esse impulso, Sentimentos de culpa podem levar realmente a algumas ações e decisões terríveis, às vezes até desastrosas. Aí, né? O mais engraçado é que, como o sentimento de culpa é uma coisa muito relativa, né? e é até mesmo uma coisa meio psicológica, né? vamos falar assim, durante essa pandemia eu já ouvi de algumas pessoas que se sentem culpadas só porque se sentem bem diante de tanto sofrimento alheio, né? e outras pessoas não estão indo tão bem quanto elas. Mas o fato é que se não formos capazes de controlar o nosso sentimento crítico, né, nós podemos nos sentir culpados por qualquer coisa. Muito fácil ser dominado pelo sentimento de culpa. E esse é um dos nossos maiores desafios, aliás. Né? O nosso maior desafio é não nos culparmos e principalmente não nos vitimizarmos, né? vitimarmos é, quando as coisas dão errado. Né? Porque a autoculpa não deixa de ser uma forma de vitimização. De qualquer forma, quando as coisas começam a desandar, é muito difícil né, não acabar com aquele sentimento de que o mundo está contra você. Parece que não importa para que lado você corra, você está sempre sendo perseguido, intimidado e vitimado. E esteja você carregando o peso da culpa num relacionamento, ou por causa do seu trabalho, ou mesmo por coisa que não faz nenhum sentido, aparentemente óbvio, né? Seja lá qual for o motivo, essa sensação, esse sentimento de culpa, ele é muito doloroso. E a realidade é que nós vivemos de uma forma doentia e uma sociedade mais doente ainda. Né? E culpar é, e ficar defensiva são praticamente um reflexo natural de todo ser humano, né? porque é um instinto natural de sobrevivência. E ainda mais com a moda agora, aí, inclusive, né? de achar culpados e culpar tudo e todo mundo. Né? Parece que nós voltamos aí à Escandinávia do século XV, né? na Santa Inquisição. Mas existem aquelas pessoas que são totalmente evasivas e totalmente sem noção, né? pessoas incompetentes, na verdade, que vivem para culpar os outros pelos seus problemas e pelos problemas alheitos, né? mas que se recusam, claro, a reconhecer a sua própria parte da culpa. E essas pessoas passam a vida insistindo em não assumir a sua responsabilidade por suas ações, né? E pior, culpando alguém pelas suas más ações, pelos seus erros. É, né? Quem não conhece alguém assim. Mas apesar disso, em algumas situações, a culpa pode ser realmente útil, né? E pode ser útil porque ela pode ajudar alguém a interromper um ciclo ruim. A culpa ajuda a parar um padrão de comportamento indesejado, né? Que seja prejudicial. Ou mesmo que esteja atrapalhando o seu desenvolvimento. O grande problema é que, com o tempo, de tanto se culpar, né, é, de tanto culpar ou um de ser culpado, acaba se tornando um hábito. Né? E se você não tiver cuidado, isso acaba se tornando um problema dentista crônico. Né? Vira literalmente um vício, um mau hábito. Chega a ser uma obsessão. Né? Achei a palavra correta aí. Vira uma obsessão que te torna reativo à. Tudo, né? e que acaba bloqueando o seu crescimento pessoal, prejudicando seus relacionamentos, né? enfim, atrapalha o seu próprio bem-estar e te torna uma pessoa insuportável muitas vezes. Né? Infelizmente, nós estamos aí vivendo em uma época em que se sobressaía é um perigo né, para a sociedade atual ser bem-sucedida, uma verdadeira afronta. E basta você se destacar que já te julgam, né? te apontam o dedo, te chamam de egoísta, de individualista, de desumano, de tudo que é adjetivo pejorativo, pejorativo. Né? E, bem ou mal, isso acaba induzindo aquele sentimento de culpa na pessoa. E é nessas horas que você tem que aprender a dar um basta, né? e dizer um foda-se para o mundo e para todo mundo. Né? Senão você acaba realmente ficando maluco. Né? E o pior é... É que normalmente isso vem de pessoas próximas, então realmente às vezes é difícil você conseguir dar um basta nesse tipo de coisa. E hoje em dia, diante de tanta mediocridade, a excelência, né, a competência é uma verdadeira afronta. Né, quem se destaca, quem traz novidade e energia é sempre por destino de definição aí tido pelos ativistas, pelos criadores de modinhas, invejosos. E os mínimos de plantão, como um ser desestabilizador, uma pessoa egoísta, né? uma pessoa horrenda, é... quem tem competência e não se importa em viver por si mesmo e conforme seus próprios princípios, não é aceitável né? na sociedade de hoje, que horroriza e aterroriza esse suposto mundo tão minimalista que nós estamos caindo. Né? O pensamento próprio, a vontade própria desapareceram. Né? A individualidade, então, é totalmente condenável, deve ser combatida com minhas dentes a qualquer custo. Né? Olha só a sua volta, quase só se vê mediocridade. Né? Uma mediocridade desoladora, confusa, o fruto da incompetência, do comodismo, do conformismo, né? daquela ausência de qualquer pensamento, de qualquer vestígio de inteligência. Né? E a mediocridade ela é muito perigosa, porque ela desativa o nosso bom senso. Né? A mediocridade literalmente desabilita o cérebro, né? A menospreza a inteligência e destrói a identidade do indivíduo né? e o desejo de fazer escolhas próprias. A mediocridade é muito cômoda, na verdade, para muitas pessoas. né? Parece uma espécie de anestesia psicodélica e mística. né? Parece que cada vez mais as regras sociais para sermos aceitáveis levam ao fim da individualidade, né? ao fim da identidade pessoal. Cada vez mais nós somos dominados por aquele sentimento de culpa, por sermos bem-sucedidos, por sermos bons naquilo que fazemos, por sermos felizes. Né? O que mais eu escuto hoje em dia... Das pessoas eu o quanto elas se sentem péssimas por não estarem fazendo mais, por não estarem ajudando mais não podendo ajudar mais outras pessoas, né? Esses dias mesmo eu escutei de uma pessoa e o quanto ela se sente culpada porque a renda dela foi reduzida, como a da maioria de nós, né? Com esse negócio da pandemia agora a família vai ter que abrir mão de algumas facilidades, né? Que merda de culpa é essa, né? Mas. É muito importante lembrar que muitas pessoas estão tendo exatamente esses pensamentos agora, nesse exato momento. Né? E isso só mostra como você pode achar coisas para se sentir culpado se quiser, né? e como as coisas pelas quais você pode se sentir culpado pode continuar existindo indefinidamente. Né? Somente é um poço de criatividade, e pode é, ter certeza aí de que há muitas coisas pelas quais ela pode te fazer se sentir muito mal e muito culpado se você estiver aí apoiado em valores e ideias erradas, né? Ou, sei lá, equivocadas, né? Quando eu falo isso, pode até parecer frio calculista, mas é a realidade, né? Com ou sem é... você, as pessoas estão sofrendo, né? E se importa você ou não, elas vão continuar sofrendo, né? O sofrimento vai continuar existindo. Mas também tem pessoas que não estão sofrendo, né? O problema é que tudo hoje em dia é feito para te esfregar na cara o sofrimento, né? Esfregar na cara a culpa de coisas que você nem sabe que existe, né? A famosa consciência social é um jeito medíocre de jogar nas suas costas todas as mazelas do mundo como se elas fossem um problema seu, né? Quando você abre as notícias, principalmente quando você acessa as redes sociais, tudo que você vê são lamentações, né? Vê o Facebook. Então eu nem olho mais o timeline do meu Facebook, porque parece um muro de lamentação, né? Tudo que você vê é o quanto as pessoas estão enfrentando doenças, problemas de saúde mental, dificuldade econômica. O Facebook hoje virou literalmente o um muro das lamentações, né? Tudo que você vê lá são pessoas se lamentando pregando alguma ideologia coletivista inútil para te fazer se sentir culpado por não participar do sofrimento delas, né? Aliás, hoje em dia, se você não está sofrendo, né, se você não é solidário com o sofrimento e não sofre tanto quanto as outras pessoas, tudo te induz a sentir culpa por estar indo bem, né por estar vivendo bem, por ser um sobrevivente. Enquanto os outros não tiverem a mesma audácia né e a mesma determinação que você teve. né E te fazem se sentir culpado por não se vitimizar, né? por ter determinação, por ser competente, por não ser conformado com a mediocridade. Agora veja bem, né a vida ela não acontece simplesmente. Nós literalmente criamos as nossas vidas, né? Cada um de nós interage com a vida de uma forma muito específica, que produz um resultado muito específico. E eu falo isso, inclusive, no meu livro Enriquecendo a Vida, inclusive. Tá? Quando você muda a forma como você se relaciona com a vida, você muda o que acontece ao seu redor. Então, se você parar de se culpar e começar a pensar um pouco mais em você e nos seus próprios problemas, se você parar de se culpar pelos problemas dos outros e de culpar os outros pelos seus problemas, né, se você assumir a responsabilidade é, pela sua própria vida e só por ela e deixar cada um fazer o mesmo por si, é possível sim criar uma vida muito maravilhosa e muito mais maravilhosa do que você pode imaginar. né? Mas isso não vai acontecer por milagre, muito menos por providência divina. né? Existem valores... É, que precisam ser revistos, novos conceitos que você vai ter que aprender, muitos problemas às vezes a serem curados, né? muitas atitudes terão que ser tomadas para que isso aconteça. Felizmente existe um processo passo a passo para resolver essas áreas problemáticas, né? para curar relacionamentos criar uma vida excepcional, livre de culpa e do sofrimento causado pela culpa. Né? E para iniciar esse processo de transformação da sua vida, é preciso que você desenvolva uma consciência que te permita saber por que a sua vida é assim? Né? Pare de tentar aceitar que a vida é assim, que ela tem que ser do jeito que é. Né? Porque esse é o único... Isso não é assim, né? Esse não é o único jeito que você tem para se tornar cada vez mais é, satisfeito. Né? A vida não, é, não tem que ser assim. A vida não tem nem deve ser cheia de culpa, cheia de sofrimento. Né? A expressão francesa, c'est la vie... Que roda pelo mundo com uma espécie de lamento contínuo e ligeiramente fatalista, né? De que a vida é assim e não, é, e não há muito a fazer a respeito, é só uma expressão, né? Coloque na sua cabeça que, a menos que você esteja realmente fazendo alguma coisa por maldade ou com má intenção, né? Com a intenção de prejudicar alguém realmente, é, independentemente do resultado do que você está fazendo, é com boa intenção. E se é com boa intenção, então, então você está fazendo o melhor que você pode com o que você tem à sua disposição no momento, né? E com a consciência, o conhecimento limitado que você tem ou tinha no momento que aconteceu. Então perceba que, né? Que a cada acontecimento, seja um acontecimento bom ou ruim, isso não importa, você se torna mais sábio, você se torna mais competente. Repare que, com certeza, você é muito mais sábio agora do que você foi em uma fase anterior da sua vida, né? Mas para chegar a esse ponto, você teve que cometer o seu erro para obter a sua sabedoria. Isso sim é a vida. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer agora, e antes de mais nada, né, é se livrar de toda a culpa. Eu não estou falando... Para você se perdoar, esquece essa merda mística e filosófica de perdão. Tá? Para de complicar. A única coisa que você tem que fazer é só se livrar de toda e qualquer culpa. Liga ou foda-se uma vez na vida, pelo menos. Tá? A mediocridade infectou as nossas mentes. Né? E com isso nós estamos deixando de aspirar as coisas grandes. Nós estamos morrendo sem nunca termos vivido. Né? Se você não entendeu, eu vou desenhar. Eu estou dizendo que se você aceitar esse tipo de comportamento informal, assumindo pequenos compromissos sociais aparentemente inofensivos para tentar ser aceitável, significa que você está fechando os seus olhos para si mesmo. Né? Que você está abrindo mão da sua individualidade e, consequentemente, da sua identidade e da sua felicidade. Né? Então, eu quero que você, antes de qualquer coisa... É, se disponha a olhar honestamente para o seu comportamento e que você seja sincero consigo mesmo. Faça né? a lidar realmente com o que é, pode não estar funcionando corretamente na sua vida. Eu sei que investigar as partes aí de você mesmo que precisam ser melhoradas é difícil, requer muita coragem na maioria das vezes. Né? Mas como diz o ditado, sem dor, sem ganho. Né? Então, independentemente disso, a intenção de evoluir já é por si um ato evolutivo. Então, só por desejar evoluir, você já está fazendo alguma coisa notável. Né? Você pode se livrar de toda a culpa, qualquer área problemática da sua vida pode ser esclarecida completamente, né? qualquer relacionamento pode ser harmonizado, e você pode ser muito mais feliz do que você jamais imaginou. O que te impede de ser feliz, né? o que impede a vida de funcionar é a falta de autoconfiança, é a falta de autoestima, né? aliás, nós falamos exatamente sobre isso. Nos vídeos da semana passada da semana anterior, né? Pra sua vida voltar a funcionar direito ou começar a funcionar do jeito que você quer que ela funcione. Você precisa recuperar o seu poder pessoal, né? Resumidamente, você precisa parar de sentir culpa, parar de se culpar, seja lá pelo que for, né? Pare de sabotar a sua própria vida. Se você tem um relacionamento, qualquer da sua vida que não está funcionando, há algo que está sendo... que está criando o problema, né, ou destruindo a sua capacidade de resolver esse problema, e é isso que cria esse estado de medo, essa perturbação que com o tempo vai se tornando aquele sentimento de culpa, e é isso que te torna reativo, né, que te deixa na defensiva e que destrói completamente a sua capacidade de ver as coisas com clareza, né, esse sentimento destrutivo de culpa é, que te impede de encontrar a solução e te mantém preso aí nesse comportamento totalmente destrutivo, né? nessa condição que só cria mais conflito e destrói a sua capacidade de sentir alguém feliz é, e realizado. Né? Mas, felizmente, aí, essa condição pode ser identificada, pode ser entendida e pode ser eliminada. Né? No momento em que isso acontece, você restaura a sua capacidade de ver tudo com mais clareza, você elimina aquela visão míope que te mantinha aí de mãos atadas. Dadas, né? e não curiosamente as soluções começam a aparecer e as coisas começam a se esclarecer com muito mais facilidade. Né? E por quê? Porque você está dando atenção aos seus próprios problemas. Né? E fazendo isso, você estará vivendo a essência de quem você é. né Quando você supera a culpa, as circunstâncias da vida não têm nenhum poder sobre você. né Você começa a ver tudo claramente e você se torna muito melhor. Você assume uma postura mais protecionista e com isso você passa a ter uma atitude muito mas muito mais positiva. E é claro que isso muda seu ponto de vista. Grandes coisas começam a acontecer com você e para você. Né? Então, entenda que você não tem a capacidade de criar uma vida incrível, né? mas isso não vai acontecer sozinho, nem por um milagre, nem por um despertar. Né? Nada disso acontece. Você precisa realmente mudar o jeito como você se relaciona com a vida. É claro que existem algumas habilidades que vão precisar ser desenvolvidas, né, que, não, que precisarão serem aprendidas, né, coisas que deverão ser esquecidas e muitas atitudes terão que ser tomadas, como eu já falei. Felizmente, há como nos salvarmos da culpa. Né? Você pode se sentir culpado por querer mais, por gastar dinheiro consigo mesmo, ou por tirar um tempo da sua vida familiar, tão ocupada para melhorar a si mesmo, para melhorar a sua própria vida, né você pode até se sentir culpado por outras pessoas serem pobres, por seu amigo ter ciúmes, por haver pessoas famintas no mundo. Como eu disse lá no início do vídeo, né eu também já me senti culpado por tudo isso. Mas eu consegui entender que nada disso é motivo para eu me limitar ou me punir. Né? A menos que a consequência ou parta de mim mesmo ou que eu seja a causa disso, né? A injustiça, a discriminação, as mazelas de injustiças históricas e culturais não são minha culpa. O conformismo não é minha culpa, o comodismo, a má vontade né, não é minha culpa. Nada disso é minha culpa, assim como também não é culpa sua. Né? Minha culpa, em outras palavras, é um sinal da minha inocência. Né? É só quando nós entendemos que se não temos responsabilidade direta, não somos culpados, e mesmo que tenhamos, assumimos a nossa responsabilidade, mas ainda assim não somos os únicos culpados né, e que somos capazes de liberar nossos bloqueios e que passamos a viver uma vida de primeira classe. né? O seu estudo numerológico pode fornecer todas as informações que você precisa para resolver essas áreas problemáticas e criar uma vida excelente. né você quer transformar a sua vida e quer fazer isso rapidamente, vem falar comigo, eu estou aqui para te ajudar. Todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Vai lá, aproveita solicita os e-books gratuitos. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e principalmente